Olá, nós estamos já no terceiro dia da campanha e hoje nós vamos fazer um clamor mais uma vez. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes a gente falha no meio do processo, né? mas ainda que você dê uma reclamadinha de leve ou forte, renova suas forças em Deus, porque é sinal que nós somos humanos, nós temos falhas mas Deus, com Ele está o perdão, com Ele está a restauração, com Ele está a força é para nós reconhecermos isso na nossa vida, que não somos perfeitos. Então, a partir de hoje, além de você estar com uma fitinha, um anel, alguma coisa no seu braço, para lembrar que você fez um pacto com Deus, para você não reclamar, mesmo que você tenha falhado, recomeça. Compartilhar a oração com alguém, como eu falei, às vezes é bom compartilhar até com quem você não conhece. Que a pessoa às vezes está clamando por uma resposta de Deus. Você pode ser um instrumento poderoso para fazer isso. E aí tem mais uma coisa né? que você pode estar tá fazendo. Hoje você pode estar tá entendendo que a perfeição não habita no homem, mas ela é um dom que vem de Deus. Então nós somos imperfeitos. Então tenha paciência com você e você vai vencer. Porque foi para isso que Deus te chamou. Quantas lutas, quantas adversidades. Tem momentos que amigo não pode nos ajudar. Tem momentos que a adversidade vem, a luta vem. Então você não pode ser fraco no dia que vier a luta. Você tem que estar forte com Deus. Tá? Bom? Às vezes você pode até não saber o que fazer, nem saída, mas Deus, ele é a sua luz, ele é seu guia, ele é a sua justiça e você vai ver o, o agir de Deus. Deus só quer que você creia. Acredite. Porque você pode estar olhando a sua circunstância agora, mas Deus está te chamando para você andar pela fé. E a fé, ela não se limita em olhar as dificuldades que nós olhamos. Você pode estar passando alguma adversidade, alguma luta. A pessoa que você for compartilhar pode estar passando por dívidas, por falência financeira, por problemas familiares, por separação, por várias coisas. Mas uma coisa eu quero dizer para essas pessoas que vão ouvir e para você também. Deus te chamou e me chamou para nós andarmos não pela nossa vista humana, mas pela fé. E a fé, ela não põe impedimento, ela não põe nenhuma barreira. A fé simplesmente, nós cremos, assim como você crê que Jesus estava lá na cruz, e quando fala que Jesus estava na cruz, morreu, você crê. Você não fica perguntando ou querendo o que a ciência explica, como isso ocorreu, como Jesus ressuscitou. E é essa mesma fé que Deus quer que você use para as outras áreas da sua vida, para você erguer a sua vida. Então, não espera nada de ninguém, não conta com ninguém. A partir do momento que você se humilhou diante de seu Deus, do nosso Deus, para buscar a presença dele, para pôr ele em primeiro lugar, Deus ouviu sua oração, desde o primeiro dia. Ainda que nós não temos palavras tão bonitas, nós não falamos com, com poesia, Deus ele não está limitado, o braço de Deus não é curto, que ele não possa abençoar. Nós podemos, às vezes, estender a mão só para quem está do lado mas Deus pode estender a mão para toda a humanidade e restaurar, porque isso não é nosso, é poder de Deus, é dom de Deus. Então não há quem possa impedir quando ele quer operar, não tem como, pois ele tem poder para curar, para transformar completamente essa situação. Ele tem poder de tirar todas as amarras que tiver na sua vida, de abrir os seus caminhos. Quando as coisas estão tá impossíveis, é onde Deus dentro, entra em cena, porque Ele luta para vencer. E Ele vence a luta e Ele decreta a vitória com o poder que Ele tem. Ele tem poder para mudar completamente essa situação. Ele pode arrebentar tudo e Ele pode construir tudo se for preciso. Ele quebra as correntes de qualquer prisão que você esteja passando por este momento, prisão financeira, espiritual, dívida, família, alguma situação de enfermidade, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso, não somos nós, então nós temos que apenas acreditar, porque Ele tem poder de acender a chama onde não tem nenhum indício de calor, de fogo, ele tem o poder de derrubar muralhas, de acalmar o vento. Ele tem o poder de fazer o impossível se preciso for para te abençoar. E Deus, o Deus do impossível, entra na sua vida para vencer. E Ele vai vencer a luta junto com você. Porque Deus não quer que você também fique parado. Que você, ah, não, tá, eu acredito, mas então faz primeiro, Deus. Não, Deus quer que você acredite, porque Deus não vai para a sua luta sozinho, a luta é sua. A partir do momento que você está com Deus e você parte para cima da luta também, então Deus, Ele é contigo. Então Deus quer que você também vá com Ele, tá bom? Porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas para te abençoar. Ele é o dono do impossível. Ele é o Deus do impossível. A palavra de Deus mostra que no Antigo Testamento ele entrou no meio do fogo, guardou aqueles que estavam sendo queimados. Porque tantas pessoas se converteram ao longo do tempo para esse Deus Todo-Poderoso, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus de Israel. Porque ao longo da história o homem foi vendo a ação de Deus. E o Deus que agiu antigamente é o Deus que age agora. Só que as pessoas, elas não estão mais sensíveis a ver, a ver as coisas que Deus faz. Então, a reclamação toma o lugar da glória de Deus. Ela não rouba só você, rouba também de você ver o agir de Deus. Quando você faz um jejum, o jejum é quando você ou se alimenta só de fruta ou você alimenta somente de água, bebe somente de um líquido, água, ou você faz um jejum total, que é nem beber água e nem comer. E tem aquele jejum que é o que você está fazendo, é o jejum de você não reclamar, aonde você entrega alguma coisa sua que é um sacrifício, porque é da nossa natureza reclamar. Falar que nem o verbo, eu reclamo, tu reclamas, ele reclama. Nós reclamamos e por aí vai. né? É da natureza humana. Adão estava lá no paraíso, estava tudo perfeito. Eva comeu o fruto. E quando Deus chegou diante de Adão, ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele reclamou que aquilo que ele, quando ele viu, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele ficou maravilhado. Mas a mesma coisa que era, pensam, quando ele desobedeceu a Deus e ele estava sem a visão das coisas de Deus ele falou foi a mulher que tu me deste ou seja já estava culpando Deus então tudo é permissão de Deus na nossa vida mas esse mesmo Deus ele tem o poder de fazer todas as coisas e ninguém consegue deter quando Deus quer agir não tem governo, não tem barreira, não tem dívida, não tem nada que possa impedir Deus de abençoar você. Deus, quando Ele quer agir, quando Ele quer te abençoar, não tem ninguém, não tem poderoso, nem no céu, nem na terra, e nem no inferno, e nem um governo que possa impedir Deus de abençoar você. Porque Ele é maior do que todo mundo, e Jesus Ele é o dono de tudo. Ele opera de forma diferente. As dificuldades que você passa pode ser uma oportunidade das bênçãos de Deus que ela vem disfarçada para te abençoar. E você pode estar pensando, nossa, como que vem disfarçado? Eu estou passando um momento crítico, difícil, as coisas estão tá no fim. Calma, calma. Fala para a sua alma, calma minha alma, porque o nosso socorro vem de Deus. Olha para o céu, ergue sua cabeça. O seu socorro vem de lá. O seu socorro vem de Deus. E Deus, ele pode estar tá muito bem querendo que você recomeça, que você retoma, que você faça algo novo, algo diferente. Não é o fim. Não é o fim. A última palavra vem da boca de Deus para a sua vida. Enquanto Deus não responder, não chegou o fim. E se você acordou se você está respirando, se você está ouvindo isso agora, é porque Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Ele tem poder de operar sem deixar sinal. Ele tem o poder de pegar o derrotado e fazer um vencedor. Ele tem o poder de mostrar autoridade e todo o poder que Ele tem na nossas vidas para que nós possamos glorificar a Deus. Porque Ele mostra a imensidão do Seu amor. Porque Ele, Ele é Deus, Ele é Senhor. E o meu Deus, o seu Deus, Ele não, nem por brincadeira, nem por brincadeira, Deus pensa em te amaldiçoar. Deus quer abençoar a sua vida. Não existe queridinhos nem queridinhas de Deus. Existe aquele que obedece, e esse que obedece, ele tem poder diante de Deus. Há poder na boca daquele que é justo, que obedece a Deus. E é Deus que usa o homem, é Deus que abençoa. Olha só o que, que Deus fez. Deus usou Sansão com uma queixada de jumento, um osso do queixo do jumento. E ele mata mil com queixada de jumento. Deus pegou Moisés com um grande povo que estava atrás dele... E Deus falou para Moisés... Moisés, por que, que você está orando? E não age. Não adianta só você orar. Vai agir. Continua. Não sabe o que fazer? Faz o que vier na sua mão. O melhor que você pode fazer. Como se você estivesse fazendo para Deus. Não espera ninguém reconhecer, não espera ninguém agradecer, não espera nada do homem. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E Deus vai ver e vai te recompensar. Você tem que ser maior do que as dificuldades que te cercam. Então faça o seu melhor. E aí Deus foi, pegou Moisés e falou, Moisés, para de orar e vai agir. Porque orar, ele orava muito o povo orava, mas não agia, e Deus falou, toca nas águas, e Moisés tocou nas águas, e Deus falou, Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que age, diga ao povo ir para frente, para de ficar sendo guiado pelo seu passado, passou, agora é o seu melhor presente, você tem que viver o seu agora, você vai ter que começar a confrontar você mesmo. A viver a sua vida. As coisas boas do passado você guarda. Mas traga a memória. Aquilo que vai te dar esperança. Aquilo que vai fazer você ir pra frente. Porque você tem um alvo para poder atingir. E o seu alvo é Cristo. Faz o melhor para Deus. Deus, Ele é poderoso. Vamos orar. Senhor Deus... Tu me conhece, me sonda, sabe quando eu sinto e quando me levanto. E de longe, o Senhor conhece e percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, quando os meus caminhos são conhecidos diante de Ti, antes que a Sua palavra chegue à minha língua. Tu já conhece. Elas antes de ser formada na minha mente. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, me cerca, coloca anjos à minha frente, coloca anjos à minha direita, à minha esquerda, na minha guarda, nas minhas costas e coloca, meu Deus, um anjo nos meus pés para que eu possa trilhar no caminho certo. E seja a Tua mão sobre a minha cabeça, meu Pai. Seja tua mão poderosa comigo, fala para Deus, me cerca, meu Deus, me guarda, me dirige, dirige os meus passos, ensina-me, meu Deus, e vê se a minha conduta não está alinhada com a tua vontade, vê se a minha conduta, meu Deus, não está alinhada com o seu querer, porque muitas das vezes é isso que a bênção não se manifesta. Porque na tua palavra diz que é aquele que inclina os ouvidos para ouvir e obedecer a tua voz e obedecer aos teus mandamentos e tudo aquilo que o Senhor ordenar, nós seremos bem sucedidos em tudo o que fizermos. Então ensina-me Senhor, ensina-me, porque esse conhecimento para mim é maravilhoso, mas eu preciso do teu Espírito. Como eu como nós podemos alcançar, como nós podemos atingir, meu Deus, os pensamentos de Cristo, os Teus pensamentos, se o Senhor não abrir o nosso entendimento e não nos ensinar. Então, quando lermos a palavra, quando orarmos, quando estivermos trabalhando, andando, o que fizer, quando estivermos diante de grandes decisões, que a Tua palavra venha te encontra à nossa mente, meu Deus. Para onde nós poderemos escapar do Teu Espírito Santo? Para onde nós poderemos fugir da Tua presença? Se nós subirmos ao céu, lá estás. E se ainda nós estarmos na sepultura, a Tua presença ainda vai estar lá. E se nós pegarmos e subirmos na alvorada, quando o dia amanhecer nós sumirmos no horizonte, o Senhor vai estar lá. E se ainda nós atravessarmos o mar o Senhor também vai estar lá. Mesmo assim, a sua mão guia o teu povo. Fala para Deus, mesmo ali, Senhor, aonde eu estiver, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão, que a angústia, o sofrimento, os problemas têm tentado se apoderar de mim, mas a sua luz é maior do que toda a adversidade e escuridão. Fala para Deus, eu não vou viver em trevas, meu Deus, porque as trevas para Ti é a, e a luz, não há diferença, não tem efeito sobre a Tua presença. Então, brilha sobre as minhas escuridão, meu Deus, sobre as minhas dificuldades. Cria, meu Deus, em mim um coração puro e reto, para que eu possa ouvir a Tua voz. Eu te louvo, porque o Senhor me fez de um modo maravilhoso. E ainda que eu não te conhecia, o Senhor me formou. E no ventre da minha mãe via todos os meus ossos. Mas antes de ser formado no ventre da mãe, Deus te viu antes da criação. Quando Ele estava pairado, o Espírito Santo se movendo sobre as, o abismo. Antes de criar o mundo, Deus nos via por isso que o mundo foi formado por nós, por isso que o alimento, a natureza, tudo foi formado para o homem e não o um homem para as coisas, mas as coisas foram criadas para o homem. Senhor, quão grande é o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a lidarmos com as coisas do dia a dia, que elas não sejam maiores, mas também não quer dizer que elas não têm importância. Não quer dizer que o dinheiro não tem importância, ele é necessário. Não quer dizer que as coisas, o conforto, a família não é necessário. É necessário. Ensina-nos, Senhor, a tratar os nossos filhos, marido, amigos, pessoas como se fosse o próprio Deus habitando dentro delas. Ensina-nos, Senhor, a enxergar o Senhor nelas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, meu Deus, que assim como o Senhor nos ensina a ver o Senhor dentro do outro, ensina também aqueles que nos veem, que a Tua luz venha resplandecer sobre nós. Fala, Espírito Santo, seja comigo, me guia, me orienta, ilumina meus pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós fizemos a nossa oração em cima do Salmo 119. Caso você queira ir lá, dar uma olhada e começar a ler. Eu falei sobre alguns trechos da Bíblia. Uns ficam em Êxodo, outros ficam no Livro de Juízes. Outros... Ficam em Gênesis. Então, eu falei de uma forma mais ampla, mas hoje nós estamos fundamentando a nossa oração em Salmo. Você quer aprender a orar? Começa a ler Salmo. Faz um propósito com Deus, depois de terminar a campanha. Tá bom? E Deus vai te direcionar. Começa a colocar bons pensamentos. Os maus pensamentos vêm mas você vai substituir os maus pensamentos pelo bom pensamento. Agora, se você falar, ah, não vai dar certo, eu não consigo, então não adianta nem você orar. Se você não mudar essa mentalidade, as coisas vão continuar não dando certo, você vai continuar não conseguindo, porque não é ninguém que está falando para você. Quando alguém fala para você, você ainda tem o poder de decidir se aquilo ali é ou não é. Você não precisa aceitar de imediato. Agora, quando você reafirma para você o tempo todo que não vai dar certo, que Deus não é como pessimista. A pessoa que é muito pessimista, Deus não tem como ajudar ele, porque tudo que vier, até a coisa boa, a pessoa vai ter medo de ir para frente. Então, a pessoa vai estar tá orando, pedindo a Deus, Deus dá uma oportunidade, Deus... Meu Deus, muda essa situação, me ajuda. Deus pode apresentar uma nova maneira de te abençoar. E você, se você estiver reclamando, se você estiver com pensamento pessimista, não tiver com pensamento em Deus, você vai ver dificuldade em tudo. Não, não, não é isso que eu quero. Mas não é o que você quer. É o que Deus quer fazer na sua vida. E aí as oportunidades, elas podem estar... Aonde você menos imagina. E talvez Deus está te chamando para um novo tempo, para você mudar sua profissão, mudar a sua forma como você age dentro de sua casa, mudar. Trata sua esposa, seu marido, seus filhos como se eles valessem um milhão. Trata você como se você ganhasse um milhão. Olha para você como se você ganhasse um milhão. A gente pode falar, não é preconceito, mas quando você vê um mendigo na rua, ele não tem cara de quem ganha um milhão. E nem pensamento e nem comportamento de quem ganha um milhão. Mas ele vale mais do que milhões. A Bíblia diz que ele vale o mundo inteiro. Mas ele não enxerga o seu valor. E aí, um homem que ganha mais de milhões, você vai ver como que ele age? Ele não se sente o dono da cocada preta. Mas ele tem uma postura de uma pessoa que não firma os pensamentos nas coisas que vai trazer derrota para ele. E ele apenas crê que ele vai ganhar esse um milhão. Tem uns que não sabem como. Outros, ele sabem como vai ganhar. Mas a fé que eles têm de acreditar que eles vão ganhar, e que Deus pode abrir porta em qualquer lugar, eles estão buscando oportunidade diariamente. Eles não se limitam em fazer uma só coisa. E você tem que ter essa mente. Você, tem que, você é um milionário de Deus. Você nasceu para viver as grandezas de Deus. Então, você tem que ter esse pensamento. Então, não se limita. Às vezes fecha uma porta, o fim é o começo das novas coisas. Fica com Deus, que Deus abençoe e